Como é que é pessoal? Muito bem-vindos a mais um grande jogo. Ora, hoje temos um jogo da empresa Crisis uh, Crytek que fez o jogo. Uh, Crisis que é espetacular. Uh, e nós vamos jogar agora um Blood. Um, um jogo, é um jogo tipo PvP. Vamos ter situações de PVP, vamos ter situações de PVE. O jogo chama-se Hunt Shadow Shadowdown. Assim é que é. Um, eu ir aqui já ver um bocadinho, já sei que temos os Hunters que nós podemos recrutar e tem aqui uma coisa muito chata que é se nós recrutando este Hunter e vamos entrar em ação, se por acaso acabarmos por morrer na nossa missão o nosso boneco desaparece, desaparece, ficamos sem armas, ficamos sem equipamento, ficamos sem nada ganhamos um bocadinho de XP que já não é mau e ganhamos também um pouco de, de dinheiro que temos aqui em cima que vamos precisar depois Aqui para a nossa loja para poder comprar melhor equipamento. Para já, eu ainda não pus nenhuma missão. Ai, temos aqui uma livraria. Ok, não, é o é um manual, Book of the Laws e labor of Mystics. Ok. Hum, eu vou pôr aqui aí. Eu já escolhi aqui um Hunter. Porque é basicamente o primeiro que apareceu. Hum, não foi muito caro, cento e qualquer coisa. Pratas, portanto, vamos ver o que é que ele vale. Hum, temos várias situações aqui, podemos jogar um contrato ao calhas, sem qualquer noção do que é que nos pode calhar, podemos ir, sei lá, uh, tentar apanhar um uma aranha gigante, um, um monstro, um gárgola, uma merda, qualquer, qualquer coisa assim parecida, uh, podemos fazer a solo, uh, isto poderá ser muito interessante fazer em equipa, porque como tem a vertente PVP, um, nós, como equipa, não sei quantos, se são três, são quatro. Que poderemos escolher e por acaso não, não diz mas pronto, nós como equipa vamos ter o mesmo contrato que os outros players ou as outras equipas, portanto vai estar tudo a tentar apanhar o mesmo bounty hunter, quem apanhar primeiro tem que fugir com, com o prémio, portanto quem apanhar primeiro vai ser o bounty hunter dos outros players de pvp Portanto é depois temos aqui um contrato Ah lá está! A Spider Temos um Butcher Esta merda! Killed, shot... Killed with shotguns and explosives Killed with gunfire Ok, de certa forma eles morrem Com situações específicas Neste caso com fogo E aqui com shotguns E explosivos Acho que é mais fácil, né é? fogo só se tivermos umas molotovs, Qualquer coisa assim não sei mas vamos pôr aqui um solo a round contract of 25 bonus bounty per extraction tokens you will not get any information about the starting location target on the time of day or the time of day ok então vamos ser lançados ali para o mapa e seja o que for aí não sei mas vamos pôr vou pôr já aqui aceitar e pessoal se tem gostado aí dos vídeos continuem a dar os likes e a partilhar subscrevam o canal se ainda não fizeram agradeço imenso e motiva aqui a fazer mais vídeos agora zoom é, podemos fazer um zoom no mapa e tudo Tem que estar aí vamos já lá para dentro eu não sei se esta função a solo se realmente é a solo ou seja se vamos andar só nós no mapa num sistema PVE como seria normal no FPS ou se vamos a solo mas vamos ser integrados numa equipa não foi essa ideia vamos ver searching for a match Match found, searching for servers. Okay, servers found, loading map. Pronto. isto Agora, não sei se na, nesta vertente de solo se, se vamos ter também, mas eu sei que quando somos, quando fazemos o o sistema em equipa, cada equipa vai recebendo dicas que, que tem que desvendar. Para perceber aonde é que está o Bounty Hunter, onde é que está o nosso monstro, não sei se aqui, que se calhar em princípio será o mesmo, apesar né? de ser em solo, mais uma vez em solo, não sei se vamos ser integrados numa equipa ou se será mesmo a mesma solo. Vê, pressa el to perform a regular mil attack, hold LB to heavy one, ok, heavy mil deals more damage, isso yeah, é normal mais forte, mais damage dela. OK, então começamos logo assim? Eu what? Waiting for other players. E então se a calhar vamos ter. vamos ser mesmo integrados numa equipa. <coughs> vamos ver other players. Ok the. Slaughterhouse. Tem alguém comigo? não. Ready go hunt. Ah. Yeah, já estou a perceber. Pode ser uh, waiting for other players. Ah, Os gráficos estão fixe. Uh, pode ter na mesma vertente PVP uh, Mas neste caso Ser a... Olha patos! <risos> uh, mas neste caso ter... O uh! que, que os assustou? Não tem nada aqui dentro, pá. Quer que vens para aqui? Ok. Temos alguma flashlight, não? Tem aqui uma coisa para abrir, não é? Ui. Tem outra porta. Tira ali Não um. vou morrer Isto não Isto Amo already fuel Direct <risos> <Pumbai. risos> Mas isto é um bocadinho lento Ali o que é aquilo Cagando a sorte passamos ali para pelo gajo Tardeiro cabrão não é? Ui já estou a ouvir-me. Estou a ouvir tiros. E ah, vi um gajo muito grande também. Ok, uh, temos o um mapa que é aqui. Estamos aqui em baixo. Será que temos que ir para ali? Ui, Kamedo! O que é isto? O que é o estúpido? Cria! Oh, cria, só torna a jogar, Esta merda, pá! É melhor irmos andando, não sei para onde, mas é melhor irmos. A... Ui, está ali outro. Oh, mas aqui é só. São os estúpidos monstros? Ok. Onde é que a gente está? Estamos aqui embaixo. Será que eu tenho que ir ali para o I? Lobos daí? Onde yes, é que. É, se calhar é. Deixa-me ver. Agora tem que ser por aqui até lá acima. Ok. Ui. Ui É melhor não ir para dentro d'água, de né Ui Oh patinhos Vocês fujam hein? Não fujam não Para, para, para, para Ok Está é tudo bem, está é tudo bem Eu não tenho nada Como é que isso faz reload? Hmm. Posso fazer a andar? Boa Ok Ui. Epá, aqui dentro das casas não se vê um cu. Não sei se há alguma coisa que acaba a banhar ou não. Oh, havia carece. Não tem uma lanterna. Options. A ver se isto tem. Uh, geek customization. Frame combat order. Não, anda para cima. Flashlight, flashlight. Será que tem alguma flashlight? Não tem, cara O que eu tenho na mão? Oi, peraí o é isto? É, mas vai abrir esta maneira? É, vamos uh, tentar ir lá, ali para cima para o I Se aquilo é o bounty Hunter que a gente tem que apanhar ou não Cuidado para não apanhar ninguém No caminho Eu ia disparar do lado esquerdo Ui. Oh! O que é isto? Ah oh, caro. <risos> Paraças! Ah! É um rank 6! também não vale o que? Já está muito mais a do que eu! Report player? Não! E a defesa não importa filho de maia, agora. Ok, fizeram um rank 6. Onde é que ele estava? O gajo devia estar naquela torre, não era? Filho da mãe, pá. Escondido, o gajo. Ainda agora temos que pôr... Temos, primeiro temos que recrutar um novo hunter. O nosso perdeu tudo, não é? morreu. Eu não percebi. O gajo aí nisso. Tinha... Será que eu troquei aquilo de 5? Deve ter trocado, não é? Aí tínhamos uma... Tipo... Pingarda, o que que era? Depois de repente apareceu Está bem, está tudo bem. Eu não vi onde é que estava o gajo. Cara. Ok, o que é que isto dá? Agora... Ah, isto é só um rápido rank. Já estamos em rank nível 2. Monster skills, já matei um. Contrato status, não não fiz nada. You're dead. Yeah. <risos> Agora temos que ir contratar o Hunter. Como podem ver, não temos aqui nada. Vamos fazer aqui o recruiting. Um, um tier 1 um. Uh, Vamos fazer aqui um refresh. Aparece Tier 1? Ah, não dá para fazer mais. Então vamos contratar este. Ok. Loi. Vamos lá ao solo novamente. Mas se calhar mais tarde. Tentamos. Quer dizer, precisamos arranjar alguém para jogar isto em equipa. Ah, não. não, não. Estimate uh, máximo waiting time. Morar um bocadinho a entrar? Yeah, mas fazer é normal. Ok, então estamos de volta. A ver se desta vez a gente não morre tão rápido. E temos que ir em baixo. Temos que ir onde até ao I. Não sei, mas a temos do TMC vamos aqui seguir esta estrada. E yeah, sempre em frente aqui pela estrada ter cuidado ali com, com o meu pelo... então não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Epa está para ali. O, o som está fixe como é o som em 3D. Dá-me indicação de que lado é que o gajo é que o som vai. se não apanhamos nenhum gajo aqui, Vamos tentar pelo menos chegar ao ao boss por se até mesmo aquilo para o mapa e ainda temos que andar tanto isto. Vai é bem, né? Parar novamente ali à esquerda. Se é o mesmo. Ah só se tem aqui um gás para aqui não? Não apetecia estar agora a lutar contra a PvE Para não alertar onde é que estamos Uns quase Ali temos que ir para a esquerda yeah. Eu Estou por aqui por dentro Ok nice Bem Aqui para baixo, F, peraí, o que, é que tem aqui? Ah, não, não quer nada disso. Que caras, Acho que me viram os monstros. Maramaramaramaram. Você vê atrás de mim? Não? Estamos a chegar. É nada, tudo bem. Tudo a correr bem. Vou confirmar se isto realmente é o spot onde a gente precisa de ir ou se ainda é para. A apanhar uma pista, para apanhar também uma pista. Então, onde é que o gajo está agora? Ei, vamos cá ver o que é que a gente encontra aqui. Okay. Tem ali um, um mob, ali outro, vários mobs. Que eles vêm, se eu for assim agachar, se calhar não, né? é? Ah, acho que não. Vou vir para cá. Vou esconder aqui um bocadinho. Aqui é que é o gajo? Não, não. Aqui tem um porrada deles. E nada? Não, vou uh, lá. O que é isto? Posso apanhar? Ok, está é para fechar, não? Não, oh, caraças! Este negócio estava claro, agora está escuro para caraças. Porque assim não vejo nada, assim não tem piada. Pouca oh, merda. Não fiz nada, pá. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. U. Este bem lá para E Já, por que é que isto fica escuro, não né? é? Que está a gritar, é, é que ele estava aqui embaixo, não né, era? É? Ok... É estamos no mapa... E, é, que é para aqui, não é? Pega pegar aí e só tens uma bala. É, vamos tentar encontrar o gajo. Isto é está esta arma. É tá bem. Mas eu sou bonito aqui. Ai ai ai. Ah. Com esta merda. Ali o cão a gente sair daqui. Ah, vamos embora. Não sei o é que é isto. Não é nada, é um gajo morto, né? Todo podre. É, aqui está fogo. Uh, o que é isto? Um é um colete? É um. Medical Kids precisamos não? Como é que a gente tem sinergia de energia? Vou abrir esta porta, não dá? Não abrir nada Ui. Hum. É, mas eu vou lá para dentro e não se vê um pouco Temos que tentar encontrar e ver se conseguiu. Ver de onde é que vinha o barulho dos gajos. parece me vindo ali. entrar aqui, era isto, estava... estava a pescar Posso-me esconder? Eu fiz. É está para aqui, é Vamos aproximar isto. Ok, o contrato expira, está quase a expirar. Supply teammate bounty. Flash ali, não era? Achar, Vamos tentar matar o gajo. Já está ali para a esquerda e Segue a tá aberto? Vai Está ali na, faz... na quinta. E... Oi, Eu vi. Aqui. vai pera. para dentro. Pega anda vã, vã aqui atrás uh, Caralho, é tudo com medo e mais morto não apanhamos o gajo, vamos tentar limpar aqui, mas é esta merda da fazenda onde a gente tem que ir, não é? Ok, é aqui que a gente tem que ir Tentar limpar esta, esta porcaria, eu não sei, eu não é percebo porque é que eu não consigo ver Dentro O oh, que é isto? Veneno! Será que usar isto? Oh. Caraças pá! E arranco 15! Está bem, está bem! Deu para nada! Que é isso, Private? Não dá, isto devia dar para ver, era fixe. Ok, morremos mais uma vez e não conseguimos matar nenhum... Nenhum player. Matámos uns bichinhos. Agora, não sei porque é, que, porque é que eu não consigo ver dentro das casas assim. Não, não consigo ir lá matar os monstros. Tem que ver se há alguma coisa nas definições ou se isto é alguma flashlight. Qualquer okay, merda assim que me dê para ver lá dentro, senão... Quer dizer, não. Não dá, né? Ficou fica mesmo escuro, fica mesmo uh, as sombras demasiado escuras, não conseguimos ver nada. é Perfeitamente normal, né? Se pensarmos que nestas casas não, não tem eletricidade, não tem nada, uh, mas possa, preciso ver alguma coisa. Então, como é que eu mato os bichos? Ok, será que subimos de ranking? Ora, ganhamos 20 XP, 80, uh, matamos os monstros Ah, Agora já demora mais um bocadinho a subir. Ok, então, se matarmos monstros, também subimos de, de ranking. Ok, então é fixe a gente matar os monstros. Que é para subirmos aqui de rank e como conseguimos contratar melhores hunters para show mission details. E yeah, é só para isso, não né? Pois. Aqui não tem mais nada. E depois, depois vamos ter que recortar mais um hunter e se calhar comprar aqui qualquer coisa melhor para ver se, se conseguimos. Ah, mas aqui ainda me aparece o rank nível 1. O que, é que será aquele rank? Então aparece lá à frente. Ah não, o nível é o que já tenho, não é? Ainda não subimos para nível 2. Temos aqui o Tier 3, tier, tier 2, 3 e Prestige, ok. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Em princípio é capaz de demorar um bocadinho, não né? é? O Tier 2 é só os 30 é o rank 34. Oh meu Deus, nunca é mais lá chegamos. Ok pessoal, o jogo está muito fixe graficamente, está espetacular. Hum, aqui só esta parte das sombras que ainda não percebi muito bem. Se, se temos que usar alguma lanterna, se não, se temos que comprar, por exemplo, na Store, não faço ideia. Uh, temos aqui os consumíveis, já agora, deixa eu ver. Uh, não, oh Fire Bomb, constant poison, acho que não, né? Não temos assim aqui é o que eu tenho. Tools, ah, Electric Lamp, e não temos que comprar. Ok, ok, ok. Assim já tem mais lógica, né? Uh, a battery power light warming the shoulder increase the visibility e yeah, é que a gente quando entrava nas zonas escuras não tínhamos uh, vou já comprar aqui para não me esquecer para não tínhamos mesmo nada, não é não, impossível uh, yeah, preciso comprar mais quantas até porque cada vez que a gente morre perdemos o equipamento todo então te convém ter algum, ai agora não sei se a gente perde as quatro. pera bem que não se tente, tem que comprar todas, mas são baratas mas Vamos ficar por aqui. Vejam, nós podemos adquirir este jogo diretamente no Steam. O jogo até é baratinho em comparação com as grandes, os grandes lançamentos. A jogabilidade está boa, os gráficos estão muito bons. Eu estou a jogar isto em high. Ainda assim, a definição está, está muito engraçada. Ali, quando eu estava agachado na zona de, das ervas, das árvores, está muito fixe. Os monstros ainda não vi muito bem porque também não convém aproximar muito deles, né? não convém morrer. Os players, os que eu encontrei, nem sequer os vi, eles conseguiram-me matar sem que eu tivesse eh, capacidade de resposta. Pode ser agora que jogando mais uma vez isso começa a mudar. Mas pronto, vamos ficar por aqui, espero que tenham gostado e quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!